O item 3, criar paródias de improviso. É, você pega uma letra que já existe e só troca, só troca as rimas no contexto que você está utilizando. Né? Ah, tem aqui do, quando o Cabal batalha com a Auri. O Cabal tinha aquela música aí, é, senhorita que tocava na Jovem Pan. Ei, senhorita! Não sei como é, que é. Ei, senhorita! Não sei se você acredita em amor à primeira vista. Alguma coisa assim. E daí, é, e daí ele faz uma paródia. Ei, senhorita, não sei como o nego acreditar Pior caô que eu já vi na vida. Que é o Auri batalhando contra o cabal. Pega a própria música do cabal e troca as rimas. Mantendo a mesma levada da música original do cabal. Isso é uma paródia. Ei, senhorita, não sei como o nego acredita. maior caô que eu já vi na vida.